Um feitiço pra deixar aquele crush louquinho, é isso que você quer? Então é isso que você vai ter no vídeo de hoje. O vídeo de hoje tá um pouco quente, a gente vai falar de beijo de bruxa, que é um feitiço que possibilita você e do outro lado a conquistar o seu crush com apenas um beijinho. Então, a gente também vai falar sobre algumas outras questões um pouco sexuais. Eu vou ensinar a você um feitiço que é tiro e queda para conquistar o seu crush. Então, pra você não perder nada do que eu trago por aqui, para você entender tudo desse assunto maravilhoso, assiste esse vídeo até o final, porque bruxa foda é bruxa que entende das coisas.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 E eles me explicaram que é um tipo de simpatia, utilizando mel e canela. Onde, supostamente, você beija lá o boy, o crush. E essa pessoa vai ficar apaixonada por você após esse beijo. Essa simpatia apareceu até no podcast, Que é um podcast do Lucas Guedes e do Rafa Uckmann. É, com a icônica, nesse episódio, Márcia Fernandes. Ou seja, uma loucura. Uma coisa que eu vi. Fala se funciona ou não. É muito viral no TikTok. Chama Beijo de Bruxa. O que, que é o beijo não da bruxa? Eu conheço, velho. O que, que você vai fazer, Márcia? Quer beijar um boy e você quer que esse boy fique com você? Vendo no tiktok isso. Você vai pegar, fazer um coração de mel na língua e passar a canela atrás da orelha. Diz que na hora que você beija o cara fica enfeitiçado e apaixonado. Funciona? Tem mais algumas coisas que são faladas nesse podcast é, que eu também vou colocar aqui nesse vídeo para vocês entenderem um pouco mais do assunto que tem relação sim com magia, magia sexual, amarrar o crush, etc. Então tem umas dicas mágicas que são importantes para garantir aí que tudo funcione. O vídeo de hoje, então, vai ser sobre beijo de bruxa, que nada mais é, como eu disse pra você, um estilo de glamour, que é um encantamento de conquista, barra manipulação, transformação da imagem e controle da mente. Então, bora lá! Mas antes de continuar, já deu pra perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira, que te ensina, né? Tudo aquilo que você sempre quis saber a respeito de magia e espiritualidade. Então, pra você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like. Like para fortalecer ainda mais a nossa energia. A primeira coisa que a gente pode falar aqui do Mel é que ele é um elemento muito importante dentro da bruxaria porque ele é um alimento fabricado por insetos muito importantes. As abelhas elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade do mundo a produção de alimento e a vida humana assumem um grande papel de verdade na manutenção da vida no nosso planeta fora que o uso do mel é muito antigo na medicina o primeiro registro do mel usado né, em curativo, vem de tabletes de argila feitos pelos sumérios. Os antigos egípcios eles usavam né, o mel de maneira pastosa, regularmente para tratar problemas de pele e até mesmo nos olhos. Fora é, que os egípcios também tinham o mel como uma função ritualística muito poderosa, sendo aí é, um, um tipo de instrumento que afasta todos os maus espíritos e quebra até mesmo maldições. O mel ele também se tornou muito importante... É, ao longo do tempo, se estendendo do Egito para os povos gregos, romanos e outros povos ao longo do tempo. Sendo assim, gente, o mel ele pode ser usado para adoçar magicamente, afinal de contas, né? O fato dele ser doce, um alimento né adocicado, vai gerar isso. O fato dele ter sido produzido por insetos que tem um papel de equilibrar a vida vai trazer essa questão de equilíbrio, né? A essência dele vai trazer consigo esse poder de reequilibrar o que não está funcionando, ou seja, ele vai adoçar e vai trazer equilíbrio e vai trazer para mais perto. Mas não só isso, o mel também ele é ótimo para ampliar a nossa autoestima, auxiliar em trabalho Relacionados à beleza, ao bem-estar pessoal. Ele também realmente é muito potente em feitiços de proteção, banimento e invocação de seres superiores como deuses e deusas, tá? É ótimo para banhos que tenham a finalidade de fortalecer a nossa imunidade, tá? A nossa saúde certo? o mel ele é uma substância mágica muito poderosa que pode ser aplicada para diversos outros tipos de feitiços também que não necessariamente para o amor e para a beleza eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero convidar você pra me seguir lá no Instagram, no Instagram, eu coloco conteúdos que são diferentes dos daqui, mas complementam ainda mais o seu conhecimento. Por isso, me segue no Instagram, e me manda uma mensagem por direct pra gente conversar. Mel, Cada mel nos é um buracos. Mas, Martha, mas por quê? Você mas vai ler lá a pessoa, mas canela não precisa, canela é pra dinheiro. Por que você vai pro canela? canela a canela é do fogo pode até dar tesão mas ela é para dinheiro ela não é para amor. A canela, ela realmente é muito utilizada para questões financeiras e é ótima para isso, como disse a própria Márcia no vídeo. Porém, não é só para isso que a canela serve. Ela pode sim ser utilizada para questões afetivas, mas quando a gente for pensar em uma questão muito mais sexual, energética, não necessariamente para o amor. A canela, ela é um termogênico natural, ou seja quando a gente consome, ela vai demandar uma grande quantidade de energia no processo digestivo e vai fazer né, com que o nosso metabolismo ele acelere. E é muito normal que ervas e plantas que são termogênicas sejam utilizadas para feitiços e rituais voltados para a questão sexual, porque essa ideia de acelerar o nosso metabolismo, magicamente falando, vai trazer um contexto de aceleração das energias do nosso corpo espiritual. Então, sim, gente, ela é uma ótima potencializadora para questões sexuais e para outras questões também. Você pode utilizar a canela para acelerar, por exemplo, processos e coisas que você está sentindo que estão ali estagnadas, que estão paradas. Ela é ótima para trazer esse movimento e é por isso que ela ajuda nas questões financeiras. Ela vai acelerar os movimentos financeiros na sua vida. Então, sim, ela pode ser usada para acelerar todas as coisas que você quiser, incluindo questões sexuais, quando a sua relação tá meio morna, tá meio xoxa e tá sem graça. Em compensação, a canela, ela também é muito alergênica. Então, tem pessoas que têm alergias fatais à canela, tá? Tá? É, e isso é um problema quando a gente tá falando de magia, as ervas que não funcionam bem com o seu organismo, elas vão gerar grandes problemas magicamente, porque elas vão ir, elas vão se tornar dissonantes com a sua vontade, elas não vão ter uma relação muito próxima, então se você tem alergia de canela ou não gosta, você pode substituir por hibisco, verbena ou rosa vermelha, ambas essas ervas, elas têm função de acelerar aí questões sexuais, amor e beleza, Ok? Eu vou te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação que vai te destacar aí, principalmente nas lives de tarot. Vai colocar sua pergunta em negrito, vai facilitar que eu te responda na frente de todo mundo. Ou então, se você quiser, você pode participar do grupo secreto A Revoada Rochinol, onde a gente fala sobre magia e espiritualidade. E a gente tem um ritual juntinhos todo mês. E se você quiser ainda mais, você pode participar participar do Círculo Rochino, que é um círculo de estudos e aprendizados guiados por mim, tendo os conteúdos aqui do canal como base e recebendo ainda materiais exclusivos para o seu desenvolvimento. É muito fácil de participar, aqui embaixo do lado do botão inscreva-se tem um botão ali ó, seja membro ou então se você não achar, abre essa, esse vídeo a descrição, tem ali uma opção seja membro, tá? Um link, é só você clicar, selecionar a categoria que melhora aí faz parte, fala com o seu coração e fazer parte da nossa revolta eu acho que mel na boca é sensacional mel na vagina é sensacional ah, mas no mel, pinto também? no pinto também e no toba também, que eu uso é no, mais o toba é no né? tobão também, melzão Deixando aqui as minhas considerações com relação à utilização de mel e outras coisas nas partes genitais, tá? Como sacerdote de bruxaria, eu não posso ser irresponsável aqui e dizer que tá tudo bem usar alimentos nas partes íntimas. Qualquer alimento, tá? Utilizado nas partes genitais pode gerar desde alergia até outras coisas muito piores, como fungos e bactérias que são difíceis de tratar e podem aí deixar a sua vida péssima. Tá? Então, quando vocês aí do outro lado forem utilizar alguma coisa, né, nessa linha mágica de contato com o corpo, o contato aí com as partes genitais, enfim, é muito bom se atentar à diluição dessas ervas. Vocês não vão poder passar o mel direto ali, tá, gente? pega um pouco de água, dissolve esse mel na água, lava suas partes genitais, assim, muito brandamente, que já é suficiente. Porque a intenção não é tornar aí as suas partes genitais caramelizadas, um sorvetão, sabe? Muito pelo contrário. A intenção é você conseguir trazer aquela energia mágica para o seu corpo, criar um vínculo energético com o seu corpo. E muitas das vezes, até aromatizar o seu corpo para poder trazer um instinto muito mais primitivo. Então, gente, o que eu falei aqui pra vocês assim não é suficiente, não precisa lambuzar nada. Bom, o YouTube desbloqueou pra gente um novo recurso para ajudar o canal a crescer ainda mais, melhorando o conteúdo e trazendo mais qualidade para você do outro lado. Esse recurso é o Valeu, que é uma ferramenta simples, mas que coloca o seu comentário em evidência. Então, a partir de um real, você consegue apoiar aqui o meu trabalho no canal e ainda consegue deixar o seu comentário fixado para todo mundo ver, com seu amor e com seu carinho, certo? Então, é muito simples você deixar um valeu. Basta você clicar aqui embaixo no botão que fica do lado do curtir, escolher aí quanto você quer, é, colocar para ajudar a gente. E pronto, seu comentário tá fixado, muito simples. Eu vi uma simpatia assim no TikTok, ó, que você bem, você vai... Pega a saliva, molha na canela e passa atrás da orelha mentalizando o é pra bubai. dinheiro, filho. É pra dinheiro. É. Eu acho que aqui, nesse pedaço, a Rafa ia falar sobre essa simpatia ser pro amor e não pro dinheiro. Mas a Márcia acabou cortando nela e, e ficou um pouco confuso. É, eu já expliquei, né, acima aqui do vídeo, magicamente, o uso da canela, o que ela pode fazer. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a parte de trás da orelha, né, sobre a saliva também, porque a gente, é, a partir disso, possa entender de verdade o que esses movimentos entre saliva, canela e orelha podem fazer magicamente, ok? A saliva, ou o famoso cuspe, faz parte de um dos esses da magia, sangue, seme e saliva, tá? E na magia, na maior parte das vezes, tudo que tá dentro né, do nosso corpo, ou fora, enfim, fisicamente falando, vai ter uma relação filosófica e espiritual para o seu uso mágico. Então, por ser um lubrificante da nossa fala, né, ajudando aí na digestão, a saliva ela tem o poder de facilitar os acessos e auxiliar aí a digerir coisas com maior facilidade. Ou seja, ela é muito usada para feitiços aonde você precisa, é, com convencer uma outra pessoa de alguma coisa, feitiços que envolvam mentira ou que tenham aí alguma relação com a interlocução, com a fala, eles são fortalecidos quando se usa a saliva, tá gente? A saliva também, ela pode neutralizar uma grande quantidade de vírus e bactérias, né, por conta do pH, da mesma forma que ela também pode transportar, né, diversos agentes aí patogênicos capazes de causar doenças nos seres humanos. Por isso, gente, feitiços que utilizam a saliva podem ser feitos para proteção, certo? Mas também para maldições, pragas, maldizeres. A saliva tem grande poder no uso mágico, ela marca território e ela pode fortalecer os seus feitiços, sim. Passar as coisas atrás da orelha, tá? Vem, na verdade, de um movimento que tem relação com a perfumaria. Muitas pessoas, elas acreditam que passar perfume nos pulsos, por exemplo, atrás da orelha e entre outras dobrinhas do corpo, como no cotovelo, aqui nessa dobrinha aqui, na perna, enfim, é, por serem lugares quentes, vão fazer com que os óleos essenciais, eles é, mudem as partículas lá e acabem saindo, né? É, odorizando o um ambiente mais fácil, porque na verdade hoje a gente sabe que tudo isso é mito, mas no passado eles acreditavam nisso, então era muito comum as pessoas passarem nas suas dobrinhas, né? Principalmente é, as meninas, né? Pra se manterem cheirosas nas cortes né, francesas, era um costume passar atrás da orelha, perto do pescoço afinal de contas, né? Rolava aquele beijinho no cangote, aquela coisa assim, tá? Então, no colo aqui assim ó, por conta dos seios, nos pulsos por conta dos leques na hora de mover o ar, então tudo isso ia fazer com que o perfume soltasse com maior facilidade, ok? Então, como os perfumes eles eram muito caros no passado, geralmente eles eram fabricados exclusivamente para as pessoas, quase que como uma marca registrada para as mulheres e para os homens daquela época. Então, na verdade, a gente passava nesses lugares no passado para poder espalhar quando tinha contato, não tem nada a ver necessariamente com o calor. É, fora que no passado também existia um grande movimento de dança de salão, né? Onde os homens tiravam as mulheres para dançar e tudo mais. Muitas das vezes era o momento onde eles conseguiam flertar pra futuramente sair, casar, etc. Então, isso tudo ajudava, né? Passar embaixo, perto dos do, do joelhos, porque as saias rodavam e o cheiro subia. Tudo isso ajudava a marcar um território entre pessoas, tá? Fazia parte do jogo de conquista. Então, gente, pra mim, esse movimento né, de você utilizar a saliva é, na casa, canela e depois passar atrás da orelha, talvez seja uma tentativa, né, de um movimento mágico, uma ilustração mágica, vamos dizer assim, né, através do movimento e da erva, de, a, de, de tornar a pessoa mais sexual, como se aquie, aquela canela fosse invadir o corpo e o odor fosse invadir a mente da pessoa que tá em relação com você. Então, assim, eu acredito que seja pra isso, a ideia desse feitiço seja pra isso, porque pra mim, é, se a gente for pensar em construção mágica, essas coisas fazem sentido encaixadas desse jeito, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês uma receita mágica chamada Mel de Bruxa, essa receita também vem direto do meu livro das sombras, e ela é uma receita que pra fazer, ela é um um pouco complexa, vamos dizer assim, porque ela tem um tempo de espera muito grande. Você vai ter que fazer a receita e esperar 28 dias pra poder usar ela, tá? Então, pra você, é, pra você fazer essa receita, você vai precisar de alguns ingredientes. Então, anota aí. Eu vou deixar as quantidades certinhas do que você vai precisar, provavelmente aqui na descrição, tá? Tá? O primeiro ingrediente que você vai precisar é a verbena, porque ela tem propriedades naturalmente afrodisíacas, tá? É conhecido como erva do amor das bruxas. Então, ela vai estimular o nosso corpo e vai ajudar a gente a ter mais vontade de se relacionar, mais fogo sexual. Ela vai acelerar também as questões energéticas e vai fazer, tá? Com que a gente se sinta mais bonito, mais disposto, tá? Fora que vai gerar aí uma aura em volta de você, né? Em volta do seu eu, que vai tornar você mais atraente aos olhos das pessoas. A próxima erva que você vai precisar é o hibisco. Eu gosto muito do hibisco para feitiços relacionados ao amor e atração, porque é, é uma erva que ajuda aí a controlar as nossas emoções. Ou seja, ela vai auxiliar a gente nas questões voltadas para o amor, para a sexualidade, mas não vai deixar a gente tão eufórico, descontrolado nesses momentos. Ela vai fazer com que a gente tenha encontros e até mesmo um sexo mais natural, um sexo de conquistador, sabe? Vai fazer com que aquela pessoa que começa a se relacionar com você você se sinta mais envolvida, mais magnetizada e queira te ver com maior frequência. Outra coisa é que normalmente quando a gente recorre né, a feitiços de beleza de amor é porque a gente pode estar tá um pouco afoito ou para conquistar alguém ou a gente esteja se sentindo com é, uma baixa autoestima. E o hibisco ele vai ajudar a gente a acalmar essas nossas expectativas, a enxergar coisas em nós que a gente não enxergava de uma maneira mais clara e também vai ensinar nesse processo todo a gente a se amar. Okay? Isso é muito, muito legal do hibisco. Não adianta fazer um mel de bruxa só pra tacar fogo no parquinho e a gente ficar maluca da cabeça, tá? A próxima erva que vocês vão precisar é uma maçã, tá? Maçã vermelha desidratada. É muito importante que a maçã seja desidratada, tá? As outras ervas também desidratadas, mas a maçã, ela tem, ela tem muito líquido. Na verdade, ela tem muito líquido em si. E esse líquido pode é, gerar fungos na, na, na, no, no nosso mel. Então, é bom que ela esteja desidratada sem os líquidos, porque daí a gente mesmo, a partir do processo de cozimento, ela vai reidratar, mas vai reidratar de uma maneira que não vai gerar nenhum tipo de fungo. E a maçã é naturalmente considerada o fruto proibido vamos dizer assim não só, né, por ter uma relação muito próxima com o mito de Adão e Eva, né, esse mito aí cristão, mas porque ela é a fruta da sabedoria, tá? Ela é a fruta também do conhecimento de si, do conhecimento da sexualidade, ela fala sobre a gente conhecer as nossas vontades e nosso eu mais íntimo, fazendo com que a gente tenha consciência dos nossos verdadeiros desejos, certo? Por isso, feitiços voltados a sexualidade, para o amor com maçã, vão estimular a gente sim fazer com que a gente queira se conhecer e conhecer o outro cada vez mais, sabe quando a gente tem aquele laço amoroso que a gente quer conhecer mais o outro e o outro quer conhecer a gente de volta e aquela coisa gostosa, recíproca sabe? É isso é isso que a massa faz nos feitiços de amor, ela gera esse laço gostoso de um querer conhecer o outro e, e as coisas fluírem naturalmente, tá? A gente vai usar também essência de baunilha. Essa essência, a gente, tem que ser uma essência de verdade, não pode ser sintética, ou então uma fava de baunilha. A baunilha, gente, é naturalmente afrodisíaca. Ela vai estimular a nossa questão... Olfativa, né? Ela vai trazer aí um apelo sexual muito forte. Ela também ajuda nas questões voltadas para autoestima, fazendo com que a gente possa se sentir mais empoderado, mais bonito e também desperte aí no outro um instinto primitivo de nos desejar, tá? Ela é muito sexual. Ela vai potencializar o nosso mel mágico. A gente vai utilizar açúcar aqui como base, né, para o nosso mel. Eu, particularmente, não, não gosto de pensar no açúcar com propriedades mágicas, porque eu acho que o açúcar que a gente tem hoje é um açúcar muito de química, a menos que você vá usar um açúcar mais natural, aí você vai estar próximo da cana, que também é, tem uma questão de adoçamento, de poder, de, de, de sedução também, de adoçar o outro. Mas aqui, nesse caso, eu tô usando o açúcar mais como um, uma base porque que a gente tá fazendo. Mas você pode usar um açúcar mais natural, aí você vai colocar para dentro da sua magia essas características também, tá? A gente vai utilizar o mel, eu já expliquei para vocês aqui em cima do vídeo, para que serve o mel então a gente vai utilizar mel também certo? E a gente vai utilizar rum, tá? O rum, ele é uma bebida que é normalmente feita, né, da cana é, ou do melaço, né da, de uma tintura de cana e o rum, ele é uma bebida potencializadora também, tá? É uma bebida que trabalha esse poder do adoçamento, se você souber usar. para rituais amorosos, bebidas, elixires, o rum é muito bom, porque a cana tem relação com o adoçamento, então ele é um potencializador. Então ele vai ajudar na base aí do nosso rolê, junto com o açúcar, certo? Então, tudo isso vai formar o nosso mel de bruxa. Confiram agora como que eu tô fazendo e eu espero que vocês gostem dessa magia. Eu coloco 500 ml de água para ferver em uma panela com a verbena, as maçãs e o hibisco. E eu faço um chá bem forte com tudo isso. Eu vou colocar também um copo de 150 ml de rum para ferver. Durante a fervura, o rum vai perder aí o teor alcoólico e vai fortalecer a base energética e do líquido da nossa receita. Quando ferver tudo, coa bem e separa. Agora é a hora do açúcar. Duas xícaras de açúcar na panela até derreter e virar um caramelo. Quando tudo estiver derretido, você vai colocar o chá coado aos pouquinhos, porque senão vai voar para tudo quanto é lado. E depois o mel e vá misturando bem. Com o tempo, a receita ela vai levantar fervura e você vai ter que ficar de olho para não cair da panela. Por isso, você vai ter que ir misturando aos poucos e de tempo em tempo, você vai ter que tirar a panela do fogo. Quando a fervura diminuir e todo o caramelo incorporar com o chá, Tá na hora de desligar o fogo e colocar a baunilha então mistura a baunilha ali com o fogo desligado para não tirar nem o teor mágico e nem o odor, o cheiro da baunilha que vai ficar na poção num pote limpo e esterilizado você vai colocar toda a mistura e se quiser você também pode colocar um pouco mais de maçã e hibisco junto Você vai fechar o pote só quando a mistura esfriar. Depois disso, você vai guardar esse pote num lugar escuro por pelo menos, tá? No mínimo 28 dias. E quando passar esse tempo, é só tomar e deixar a magia acontecer. Então, depois de passarem esses 28 dias, que é o tempo da lua, do crescimento do feitiço, você pode passar esse melzinho nos lábios antes de sair, beijar o boy, pra ele sentir o gostinho, pra você encantá-lo. Ou então, se você não tem uma pessoa em vista, você pode tomar uma colherzinha ali de café, tá? Não muito mais que isso, não precisa, antes de você sair pra beber uns bons drinks, pra dançar, porque isso vai ampliar a sua aura de sedução, tá? É... Não ingiram muito, ingiram pelo menos uma vez no dia, tá? É, porque é bem forte, uma solução mágica bem forte, tá bom? Quanto mais você puder manter no escuro, melhor ok? Você pode dividir com as amigas também, não tem problema é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse mel de bruxa é, é uma coisa assim, muito legal de fazer, é uma coisa muito gostosa de ver os resultados, espero que vocês tenham bons resultados, quem fizer volta aqui pra me contar como que foi que eu vou amar, tá bom? um beijo pra vocês Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!